E aí clã, showdown up de novo, hoje a gente está vendo com Hell is Other Demons, jogo de bullet plataforma Bullet Hell para PC e Nintendo Switch. Estava na promoção, a gente comprou e a gente já queria jogar ele há algum tempo, ele é bastante dificilzinho. Vamos começar aqui a campanha, Vou fazer a introdução do jogo, que está em português com o fim da resistência tudo foi por água abaixo os exércitos inconscientes da supremacia decreta logo absorveram o que havia restado da população daí tá a arte lembra um pouco umel, não sei porquê tá Aí os os, os demônios um desconfortável torpor invadiu o inferno o inferno pacificado precisava muito de um herói É tá o um menininho criptas, tá entrando uma cripta, parece, talvez esse seja o herói que está sendo revivido aí. Possuário, tutorial. Muito bem, a gente tem esse bonequinho, a gente pula e tira, e se teleporta, é isso, é só isso. Vamos fazer a primeira área, aqui a gente só tem uma arma e uma Suprema e acho que nem um slot aí o que tem que ser feito é defender a área o máximo de tempo possível por um número de waves né? o número certo é de waves só tem que sobreviver Possível pular na cabeça dos inimigos. Existe até um bônus caso você conclua a área ali. sem usar o tiro e só pulando na cabeça dos inimigos. Você fatura aí. A gente concluiu sem tomar dano e sem usar a Suprema. Isso aí. Consegue um, um bônus aí com isso Vamos lá para cima próxima área... Dridente! Começa bem difícil, mas conforme vai juntando essas, esses dinheirinhos, são essas pedrinhas A coisa vai melhorando A gente ainda não tem acesso a nenhum mercado A Suprema. Visto que a gente está indo bem, a gente pretende fazer hoje até o chefe. Perfeito. Mais 700 e pouco, mais uma área. As áreas vão ficando mais complicadas sem chão. Ou com muitos espinhos Só que nas primeiras áreas o, o inimigo mais difícil é esse olho aqui Ele atira né, ele é o que atira a princípio Tudo. utilizar apenas recursos disponíveis né? uma área feita aí com sucesso e aí a gente abre o primeiro mercado tem algumas armas eu prefiro aqui acho interessante é, economizar um pouco comprar nos slots você também pode ir adquirindo mais e mais coisas munição tá vendo? algumas melhorias aí você vai encaixando a gente já já vai... já vai fazer isso aí mas antes vamos avançar mais umas áreas eu vou tentar fazer esse aqui não esse aqui não você é meio... É meio enjoado de fazer sem atirar Tomou um dano não vamos ter bônus Muito triste Não vai ter bônus mesmo, vamos usar o especial. Foi meio apertado, mas a gente conseguiu. Agora abre esse modo sem fim, que é bastante bom para juntar dinheiro. Vai jogando wave, depois de wave de inimigos. Sempre bom se manter, se possível, por cima da brincadeira. Meus inimigos vão dropando aí todo o tipo recurso necessário. Podem ver, a gente está apanhando, mas. <risos> é muito feio. <risos> Vou retornar. E aqui já abriu o primeiro chefe. Antes de ir para o chefe, eu quero comprar coisas. esse disparo aqui, e disparos mais precisos, mais um coração, beleza, acho que isso aí é mais que necessário, agora dá para mostrar pra vocês que dá para trocar as armas, né? e aí os slots vão ocupando, conforme você vai botando as melhorias, você pode equipar e desequipar, e assim funciona. Vamos tentar enfrentar o chefe O opressor Beleza, derrotamos então vários inimigos pequenininhos e agora vem o bichão Eu acho legal o detalhe dos inimigos terem. Esse ainda não tem meia meia meia de HP, mas conforme vai passando, conforme você vai enfrentando mais e mais inimigos O opressor ele está indo lá muito bem. Usamos o especial nele, né? esqueci de pular completamente, derrotamos ele. Sempre que você derrota o chefe você ganha tipo uma gema E aí depois você vem para assistir tipo, Portão Infernal e vai posicionar a gema no meio aqui Entra no portal ele vai jogar uma gema precisa de 4 Para chegar na era final, o jogo é curtinho Mas o negócio é o desafio Bom é isso aí, É o is the Others É sim o nome do jogo <risos> É o Isother Demons Se vocês gostaram disso aí, deixe seu like, se inscreva no nosso canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos, a gente joga jogos de metroid e recomendações Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e fica assim Até o próximo vídeo, ó. viva amizade